Eu, primeiro, queria um e-mail, se você tiver algum e-mail para a gente poder é, mandar perguntas ou coisas assim, que seja seu, lá da UFRJ, enfim. E, segundo, me surgiu uma dúvida. Me perdoe até a ignorância, mas eu fiquei na dúvida no seguinte. Eu sempre escutei falar que o cérebro ele reage igual diante de uma imagem, seja ela verdadeira ou falsa. As emoções geradas pelo cérebro são iguais, tanto que usavam como exemplo. Se você vê um filme de guerra, isso vai fazer mal para o seu cérebro, para o seu corpo, porque ele vai gerar aquelas emoções. Se vê um filme de terror, também. E naquela imagem que você passou mostrou justamente o contrário. Eu queria que você tirasse essa minha dúvida e me explicasse. Obrigada. Ótima pergunta. É, bom, primeiro, em relação a ser fictício, a gente tem que lembrar que o, o contexto do laboratório a gente tinha um tempo culto, e isso na memória de trabalho já tem uma eficiência, né? por mais que a gente possa até esquecer, opa, era fictício, esqueci. De certa forma, a nossa mente está sujeita às mudanças, inclusive, de atenção, que são induzidas por essas estratégias de reavaliação. Então a gente tem que lembrar que mesmo assistindo um filme sabendo que aquilo é fictício, volte e meia você pede a sua atenção para esse caráter. Então é como se fosse uma característica metacognitiva, de que a cognição da cognição. Então, nem sempre a gente mantém isso na nossa memória de trabalho, de que realmente o filme continua sendo fictício. Então, por isso que, no caso dos filmes mesmo, sendo fictícios, hora ou outra, você pode responder como real. E na vida real, é a mesma coisa. Pensa que um, um pensamento é real. É, imagina, você pensar no risco de ser assaltado hoje só um pensamento, mas dependendo da sua, do seu modo de pensar, aquilo é suficiente para gerar, desencadear uma resposta emocional, que a gente vê de forma mais evidente no paciente que tem estresse pós-traumático. Então essa é uma característica que a gente deve lembrar da vigilância do pensamento, e que é uma característica, no caso da meditação, uma característica metacognitiva, de observar como o observador, lembrar que o que é o objeto, o que é o observador e qual é o modo com que eu observo. Isso serve para tudo, né? Eu diria que serve para tudo. O e-mail, não sei se era o meu que você queria, é tiago.neuro@gmail.com. Thiago sem h. We have a paper that just came out last week. Uh, on just this topic. This is why I'm excited. <laughs> so, people with um, trauma have a smaller hippocampus. Here. The way um, you know they see the, the pictures or they hear the sounds and they have the memory. And so the way it's treated in therapy is the therapist will then keep showing you the picture, show you the picture, show you the picture, or hear the sound, hear the sound, hear the sound, until you don't startle anymore. The problem is that then you come back the next time, and you see the picture, and you startle again. And it's because the hippocampus is damaged in trauma. And this is one of the regions that's helped with meditation. And what we showed in this paper last week is that's exactly what's happening with trauma. Well, not with trauma, but with anxiety. We showed that. Um, We took people, and again, we shocked them. And we paired it with a light. And then we showed the light, and they get startled, and they get startled. But then we show the light, and we don't shock them. And they learn that the light's okay. And then we bring them back the next day. And after meditation, they remember that the light is okay, Versus the other group, the control group, they're still startled, right? They, they forgot that the light is okay. You know, they're still reacting like the light means they're gonna get shocked. And so it really shows that the hippocampus really is doing something important, that they're they're remembering that the, the light is not, um, is not gonna shock them anymore. Mais uma pergunta aqui. É, eu sou professora de uma universidade federal também, do UFRJ. É, a minha disciplina é Saúde Mental. E a gente pode observar na universidade uma série de estudantes com problemas de saúde mental atualmente. É uma questão que acomete estudantes no mundo inteiro, na verdade, não é? E eu gostaria de saber se você tem algum estudo com estudantes, nesse sentido de saber a aplicação do mindfulness neles, se tem algum algum resultado, se você tem algum estudo nesse sentido. E se você tem algum exemplo sugestão do que a gente pode trabalhar em sala de aula com esses com esses meninos, com esses estudantes que estão precisando muito de outras estratégias que não somente as medicamentosas para cuidar da saúde mental deles. Obrigada. We have not done anything with students. But many other people have. Is definitely effective for depression and anxiety with students? Um, And also the other benefit is it actually improves their uh, class performance. They actually get better at test taking. And uh, they're also calmer. Uh, this is mostly with little kids. The little kids, they're, they're calmer in the classroom, and they're better able to focus. So there's lots of benefits, not just depression and anxiety. Um, so in terms of in the classroom, I mean, I don't know. I think most. Studies with teenagers and college students, it's typically not meditation in the classroom. It's more therapy sessions. Um, but with little kids, often they will actually do a few minutes of meditation in the classroom. And sometimes even just two or three minutes at the start of class is really powerful. It helps them get settled and get focused in the class. E um, Então, so, mesmo que você perde alguns minutos de tempo de aula, você ganha isso de volta com mais atentos estudantes. Mas não sei se isso tem sido tentado com estudantes de colégio. E eu também acho que você precisaria mais do que isso para a depressão e a ansiedade. Eu só queria adicionar um ponto, a gente pensa muito no tratamento, num viés de doença, e... E a gente sabe que quanto mais você traz essa ideia de doença, as pessoas incorporam. Começa a pensar, pô, será que eu estou doente? Será que eu estou com problema? E o estresse é uma coisa normal. É um reflexo da incapacidade de se restaurar, de se recuperar. Agora, o estresse, mesmo o suicídio como uma questão grave em relação a jovens, a gente sabe que é uma das maiores causas de morte em jovens. Então, a gente sabe que esse problema não é exclusivo da nossa universidade UFRJ. Isso é geral. E a gente sabe também que para outras idades a gente está vivendo uma condição em que está difícil lidar com as situações estressantes e, e também restaurar. Quem aqui dorme bem? Acorda como... Sem o despertador, antes, assim. Bem, bem mesmo, assim. Acorda, ah, estou... Então, olhem isso. É, eu entendo que os outros não têm um sono reparador suficiente, apesar de ter esse tempo para. Vocês já imaginaram que o planeta Terra ele fica metade do tempo iluminado e metade do tempo desligado. Né? E cada vez mais as imagens do espaço mostram que a Terra no escuro está ligada. Nós, em casa, estamos à noite ligados. Estamos com dificuldade de restaurar. Coisas simples, né? cuidado para dormir, cuidado para ter uma atividade física que também é relaxante. Então acho que essa questão está para além dos estudantes, mas os jovens sofrem mais. E eu tenho uma hipótese para isso que é baseado na dificuldade deles em adaptar, se adaptar ao mundo que os mais velhos deixaram para eles. Então, talvez é difícil também cobrar deles, que eles mudem, se a gente colocou eles nessa situação. Então, acho que é bom trazer a reflexão de que todos precisamos cuidar. Né, e que o jovem sente mais, porque ele já nasce nisso. E a gente está vendo a cobrança na escola com a criança pequena. Tem que tirar nota alta, tem que entrar na universidade, tem que ter um bom emprego, tem que ser rico, tem que isso, tem que aquilo. Tem que ser assim, não pode mudar. Tem que ser normal. Então, você imagina qual é o, o estresse, o esforço que tem que ser feito para se ajustar. Então, essa não é a resposta, não é uma resposta científica, mas é uma reflexão para a gente olhar de forma mais ampla e aí sim começar a abordar isso cientificamente. ok? É um problema de todos, eu acredito. Mas na universidade a gente percebe bem. Eu sou praticante de yoga também, também mudou minha vida. <risos> é, e a maior parte uh, desse tempo eu aprendi sozinha a fazer algumas coisas de yoga. Nesse processo de construção de conhecimento, eu cheguei a, assim, a um resumo de que a filosofia do yoga, parte da filosofia do yoga é que os asanas, que são as posturas, são só uma parte do yoga, que te preparam para que você saiba, para que você medite de fato depois. Então, os movimentos são uma parte preparatória para que você, de fato, atinge a meditação e outros níveis de consciência, etc. Então, eu gostaria de saber que tipo de evidências a gente tem a respeito dessa participação do movimento uh, e dessas funções motoras nesse como um modo de melhorar o processo de de meditação. Não, as far as I know, I don't think anyone has studied like this posture versus that posture. It would be a cool study, but it, it's not easy to do. Yeah. Bom, eu vou apelar para o lado não científico. A gente acha que a ciência tem todas as razões e explicações e eu quero citar novamente a bioginástica. Por quê? Porque a bioginástica inclui a meditação em movimento, escovando dente, abrindo uma porta, criando movimentos novos. Então isso nos lembra que o asana de Patanjali é uma postura confortável, como no, na restaurativa. Pode ser firme? Pode. Mas não necessariamente é essa firmeza que vai te levar à estabilização da mente. Então pensando que nesse caminho do yoga, seja por asana, respirações, você visa a regulação emocional e uma estabilização meditativa, nesse estado meditativo que traz seus benefícios, então, às vezes a asana pode ser algo muito mais simples, desde que você traga essa qualidade do movimento, essa consciência do movimento. E aí as outras, os outros braços de yoga ajudam a respiração junto com o movimento, a respiração adequada junto com o movimento. A forma de se concentrar naquilo ali, porque no início é como andar de bicicleta, gasta muita energia. E aos poucos você começa a relaxar essa tensão da atenção, e apenas vira um observador. Né? Então, a minha resposta é mais também reflexiva, de que o Ocidente está muito preocupado em mostrar a postura, e com muita dificuldade de sair do protocolo. Sair do protocolo. Por que, que eu tenho que ficar sentado ali? Porque eu não posso vir falar contigo? Porque a gente não pode interagir de outras formas? Então, acho que o protocolo vai criando um padrão, padrão, padrão. Tá, peraí, mas eu estou fazendo essa ponta-cabeça para quê? É para estabilizar o quê? É para encontrar o quê? E tem um músculo muito interessante que às vezes a gente nem percebe que é um dos mais difíceis, que é o da língua. Esse é difícil estabilizar. E aí nos remete muito ao nosso pensamento, que é difícil estabilizar. E acho que o pensamento, né, quando a gente vê o um Facebook, vê que todo mundo quer ter razão, que é o último que vai dar a razão lá. Às vezes a ciência passa essa ideia errada. A gente não quer ter razão, pelo contrário, o que a gente mais gosta é falar da incerteza, da imprecisão que a gente tem disso. Mas do quanto isso também nos mostra um caminho para compreender certas coisas. Então, acho que esse é um momento que o yoga está mais globalizado, que o entendimento ocidental está se tocando, de que a gente se distanciou da raiz. O mindfulness, de certa forma, traz esse debate, porque mindfulness nasce da tradição. Mas a gente não quer o lado religioso. Então, mostra aqui, peraí. Então, a gente vai criar uma meditação? Será que a gente é capaz disso? Será que o Kabat-Zinn já está iluminado para ensinar mindfulness? Não, talvez ele esteja, quem sou eu para falar? Mas eu acho que ele foi beber na fonte. E ele mesmo é o primeiro a dizer, olha, tem mais coisa. A gente aqui só está organizando o mindfulness para a gente conseguir estudar dessa forma. E isso pode ser encontrado também no asana. E alguns asanas são mais restaurativos, outros vão te ajudar a ter mais firmeza. Cada um vai te dar uma sensação emocional, e isso também leva a um estado de consciência que aquela postura promove. Então, é um mundo infinito. Mas, às vezes, eu prefiro pensar até que o asana é o último. Ele é consequência. Né? Yamas e amas são asanas o tempo todo, da maneira que eu falo com vocês, da maneira que eu reajo, da maneira que eu ando, evitando certas coisas e promovendo outras. Boa noite. Essa pergunta é para Sara. Bom, a gente sabe pelos protocolos de fundo do John Kabat-Zinn que, em média, para você ter benefícios, seriam oito semanas, certo? A minha pergunta, que já não é de hoje, é uma dúvida que eu tenho, existe algum estudo referente ao tempo mínimo, sem ser essas oito semanas, a pessoa aqui? Porque a gente sabe que hoje em dia é um corre-corre danado. Os alunos chegam e ah, Marcos, eu não posso praticar porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, aquilo, outro. Então, a pergunta diretamente para você, Sara, seria se tem um tempo mínimo para a pessoa praticar o mindfulness, a atenção plena, e depois colher os benefícios. Teria? Sim e não. Então,. So that. Um, the study, the pain studies I showed you at the end, were four 20 minute sessions right, and they saw pain relief for four 20-minute sessions. Um, we did one brain study with four weeks of mindfulness um, and that, normally they're told to practice 40 minutes six times a week. These people are told to practice 30 minutes five times a week um, for four weeks and we saw some brain changes. They weren't, we didn't see the PCC, but we the hippocampus Was kind of sort of there, but not quite. So it seems like um, there's a little bit of a dose effect. Uh, the more you practice, the more you're going to benefit. But um, yeah, so I guess it depends on how much change you want. So it's, um, so with clinical symptoms, with anxiety, we and depression, you know, with the drugs they have rules it's like okay well you need to have a 10 point change in depression or a 10 point change in anxiety on some scale and they know what amount of drug is needed to get that 10 point change we don't know what's needed for that for meditation yet you know so some studies suggest that even 10 minutes a day can be useful for some people and some symptoms Outros estudos sugerem que, ok, você precisa de 30 minutos, mas mesmo se você só faz duas ou três vezes por semana. Mas não foi bem feito. Mas, geralmente, o mais que você faça, o melhor você vai beneficiar. Lembrei aqui do estudo de Richard Davidson com os monges. E ele pegou monges experientes, que tinham mais de 40 anos de prática, e levou para o laboratório e mediu com eletroencefalografia os padrões de ondas cerebrais. E só para mencionar o fundamento do que ele foi estudar, é de que as nossas ondas entram em sincronia para cada estado cerebral que a gente está. Agora a gente está com predomínio de algumas ondas, mesmo tendo outras também. Quando a gente tem um aprendizado, se você está numa aula e... You got it, Se você pegou, nessa hora a gente detecta um, um pulso de sincronização de ondas gama. Ele percebeu que os monges experientes... Eles tinham gama toda hora. Isso é só para lembrar que existem vários estágios. Se a gente quiser fazer o mínimo, tudo bem. Mas se vocês quiserem ter mais insights, vocês vão aprender mais sobre a própria vida de vocês, sobre o que incomoda vocês, sobre o propósito da vida de vocês. Mas isso é fruto de estudo, como uma criança na escola. Exige calma. A criança precisa ter calma para estudar em casa também, fazer a lição de casa. Precisa ter silêncio. O ambiente tem que ser silencioso. Por isso que a gente busca espaços silenciosos para meditar, para treinar isso, para aprender, para ter mais insights. ali Então depende muito do propósito. Né? Se a gente quer só treinar a concentração um pouquinho, ou só dar uma relaxada e voltar para a para correria, a gente leva um pouco de amas e niamas. A gente vai relaxar para voltar para o estresse, relaxar e voltar para o estresse, eu falo isso por mim mesmo, porque eu estudo isso, pratico e tive burnout. É, é doido. Mas eu, eu agradeço o burnout, porque me fez me tocar isso. Eu posso ser o melhor meditador de todos, mas eu, não adianta eu voltar a fazer as coisas que me desgastam. Então, eu acho que também com a prática, com o contato, com as pesquisas, a gente vê que existem vários estágios de meditação e eles têm benefícios diferentes. Então, no início, cansa muito e a gente tem pouco insight. Com o tempo, a gente tem mais insight, cansa menos. E a gente começa a ter mais esses benefícios dos experientes. Isso aqui são experiências. Mas quando você se torna um yogi, aí os insights estão ali o tempo todo. Então, você virou uma criança de novo. Também não é nada assim fenomenal, mas você se torna uma criança aberta para aprender flexível, inteligência fluida. Tá? Só para lembrar isso, não vamos buscar o mínimo. Você come o mínimo, a comida que você come é o mínimo possível ou você come o suficiente? O ar que você respira é o mínimo possível ou é o suficiente? Então a meditação, aos poucos a gente vê que não é assim, aquela coisa do outro mundo, mas que conforme eu treino os benefícios vêm em mais e mais grau. E a escolha de cada um. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Antes de vocês irem embora, a gente tem dois, é, duas almofadas de meditação para estimular vocês a meditarem. Então, a gente vai fazer um sorteio aqui rapidamente. Eu vou pedir para a Sara escolher um número de 1 a 199. E aí, ela, na verdade, dois números. Between 1 and 199. Ok? Two numbers. Seven? Just a second. Seven, seven. João Pedro Barbosa. Ah. Isso aqui é uma parceria junto com a Biofuton, tá, gente? É do Instituto com a Biofuton. Mariana Pizarro, 122. Mariana Pizarro se encontra. É. Yeah. E eu gostaria de chamar aqui a Elizabeth Ribeiro, que é diretora do Instituto, a Ana Virgínia, diretora do Instituto, é, o Samuel, do AtmaZen, o Sandro e o Tiago e a Sara para a gente fazer uma foto de encerramento e agradecer mais uma vez a presença de vocês. E informando que em setembro a gente vai ter um outro convidado também que faz pesquisas e, na área de yoga, a gente vai estar divulgando isso no site do AtmaZen e também no site do Instituto. Tá? Muito obrigada, gente. Muy